Pois é, pessoal, parece que tá tudo definindo que a varíola dos macacos é de fato uma doença sexualmente transmissível. Uh, saiu agora uma pesquisa lá no Reino Unido mostrando que praticamente 100% dos infectados com varíola do macaco são gays lá na Inglaterra, né? Mas a gente tem informação também na Espanha e em outros lugares que também o centro de transmissão disso é em saunas e uh, locais de contato gay, né? Enfim, uh... Olha só, a Agência de Segurança e Saúde do Reino Unido fez uma pesquisa entre as pessoas infectadas com varíola dos macacos. 81% deles eram residentes de Londres, 99% eram homens, apenas 3 casos entre mulheres e uh, a média de idade de 38 anos. Aí eles selecionaram 152 casos para responder um questionário mais detalhado todos homens. 151 desses disseram que eram gays, bissexuais ou homens que tiveram sexo com outros homens. Ou seja, o que a gente tem aqui no caso, é lógico, um tá mentindo, né? o cara que disse que não teve é porque tá mentindo, não tá na cara. Né? É, e isso, vai, é, isso faz sentido, conforme a gente viu naquela última, último vídeo que eu fiz sobre varíola dos macacos aqui, que a OMS já identificou que o vírus está presente no esperma. Então, tudo indica que a transmissão é sexual, é pelo esperma. E lógico, isso é muito ruim, porque isso vai criar todo um estigma para as pessoas que tiverem essa doença. É, aconteceu a mesma coisa com a AIDS no início da, da, da contaminação, né? Todo mundo era gay que começava. Então, quando a pessoa tinha AIDS, naturalmente já se imaginava que era gay, isso é uma coisa muito dolorosa para muita gente, porque, lembra, não é a única forma de você contaminar, tá? Embora isso aqui esteja acontecendo é, quase 100%, ou seja, gay, coisa e tal, lembra que isso é porque é o início da infecção. Mas certamente você tem outras formas, não né? Um caso que eu lembro disso sempre é o caso do Isaac Asimov, o Isaac Asimov, ele morreu de AIDS, é, mas ninguém disse isso, a família dele não, não falou sobre isso, por quê? Porque ele não queria que a família falasse, justamente por medo do estigma. Ele era hemofílico, o hemofílico recebe transfusão de sangue, então é, ele precisava receber de tempos em tempos transfusões de sangue. E daí, é, numa dessas transfusões, ele se contaminou com o vírus da AIDS, porque é uma outra forma de você se contaminar com a AIDS é justamente isso, né? E o terrível desse estigma é isso, porque ele sabia que mesmo que ele falasse, olha só, eu sou hemofílico, eu recebo transfusão de sangue, coisa e tal, ia ter gente que ia falar, ah não, pô, tá na cara que o cara é gay mesmo, não sei o que lá. E, é, bom, enfim, é, realmente é uma coisa, é um estigma muito ruim pra doença. Vai acabar fazendo pessoas evitarem buscar tratamento, dizer que estão com a doença justamente por conta disso, é, mas a ao que tudo indica, é, é basicamente certo esse tipo ser, essa ser a forma de contato. Né? Se você é gay e for fazer sexo, tome cuidado, use preservativo, evite sexo com pessoas desconhecidas, porque tem um monte de gente com essa doença por aí, e você pode acabar pegando a doença. E eh, se você tiver com a doença, não, não tema o estigma Fale, é, explique, você pode ter pego a doença de outra forma, não é preciso sair do armário para falar sobre isso. Enfim, é, é, é importante notar que a doença ela não é tão transmissível, não é algo que vai gerar uma pandemia como a Covid, mas é uma doença séria, uma doença que requer tratamento, que pode deixar marcas na pele. Enfim, procure um médico, procure tratamento, é, mas gente, não, não precisa... Ficar temendo que isso aqui vai virar uma Covid, não, tá? Isso aqui não vai virar Covid, não tem nenhuma chance disso.